Vejo abrir a porteira no terreiro Quem vem chegando é um moço requintado Pede licença com muita educação Pra nessa gira trabalhar e saravar É feiticeiro e guardião das matas Oxóssé rei quando abre a sua capa Traz a beleza e a ternura em seu sorriso Quem lhe abençoa são os ventos de Ansan E o trovão anuncia a sua chegada de felicidade Mestre do conhecimento Um grande professor Seus mistérios são ocultos Ele é mago, bandeiro do além Preste atenção em seus ensinos Seus mistérios são ocultos, ele é mago, que bandeiro do além Preste atenção <fixos>